Em meio a traições, mistérios e lutas, Egghead se mostra um dos arcos mais dinâmicos e divertidos de One Piece, onde nos mostra diversas coisas interessantes, como até mesmo uma prévia do que vai ser a luta do Zoro contra o Mihawk e toda a evolução que o espadachim teve, ou mesmo Sanji sendo confirmado por conseguir ativar o seu fator linhagem quando ele bem entender, claro que isso não responde nada. Quem é o traidor, mas eu tenho uma ideia para você. Quer saber tudo sobre isso? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala, galera, Vandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente, O opíssimo 1077. Muito legal, diversas configurações colocadas nesse capítulo muito importantes, que eu tenho certeza que lá na frente. Você vai se lembrar, eu já vi isso em algum lugar. Sim, tem muita configuração importante. É aquele tipo de capítulo que você acaba retornando mais à frente na história. E aqui tivemos algumas dicas bem legais. Como uma prévia aí do Zoro vs Mihawk e o Sanji. Podendo sim ativar e desativar quando ele bem entender o seu fator linhagem Curioso isso né, quem é o traidor? Já pergunto pra você, mas calma, não responde, deixa pro final do vídeo Enquanto isso, fica com o nosso patrocinador aí Que dia que é hoje galera? Hoje é o meu dia favorito do mês Por quê? Porque é aquele dia que vem com uma ansiedade boa Aquela sensação que temos sempre pra saber como vai ser o desfecho do próximo capítulo do seu mangá favorito. Uma ansiedade boa, fala-se não é. E o que me deixa com essa sensação também todos os meses é a Nerd ao Cubo. A Nerd ao Cubo ela é um serviço de assinatura de caixa surpresa para quem gosta de filmes, séries, games, animes, quadrinhos... Todos os meses eles enviam um cubo surpresa que contém até 5 produtos, todos oficiais e exclusivos. Onde você pode receber produtos como camisetas, colecionáveis, itens decorativos de uma forma geral, acessórios. E ainda tem os benefícios exclusivos de assinante como acesso antecipado de edições limitadas. Todo mês... Tem novidade, o preço é a partir de R$ 99, 99,99 mais o frete no plano anual, que é o que eu assino. Se você fizer as contas aí galera, tem pelo menos uns 150 reais ou mais em produtos, vale muito a pena. A experiência eu te garanto é sensacional, imagine receber todos os meses uma surpresa dessa diferente. Ah, e tem também outros tipos de assinaturas, como a de camisetas ao cubo, onde você pode receber apenas uma camiseta irada todo mês. Curtiu essa novidade? Então vai no site da Nerd ao e veja as opções de assinatura e de planos. Se quiser testar o serviço, use o meu cupom MANGAKAKE que vai te dar 30 reais na sua primeira compra. O link está aqui na descrição. Agora sim, vamos falar tudo sobre One Piece 1077. Então vamos lá, pior geração. Vamos começar aqui com a nossa história de capa, que está bem interessante, né? Acaba retornando ao presente, onde Judge e Caesar eles acabam percebendo que o verdadeiro obstáculo na vida deles é o Dr. Vegapunk. Eu acho isso muito curioso, porque temos essas tentativas agora de matar o Dr. Vegapunk e Oda claramente está se divertindo colocando suspeitos até mesmo fora da ilha de Egghead, <risos> o que torna ainda mais difícil de ter certeza. Quem é o traidor atualmente? Já o nosso capítulo começa com o Sentomaru dizendo a todos os trabalhadores da ilha de Egghead para escaparem imediatamente do lugar. Sentomaru conta a todos sobre o grande incidente de Ohara e como eles foram dizimados por traduzirem os poluglifes. E por fim, Sentomaru diz que algo pior pode acontecer na ilha de Egghead. Esse painel de Ohara... Parece uma verdadeira caricatura Do que realmente aconteceu Sentomaru certamente Conhece apenas a versão contada Pelo governo mundial E isso acaba me lembrando muito O livro de Noland o um mentiroso Quando comparado Com a sua verdadeira história de fundo Quando você descobre que ele não era nada daquilo que estava escrito no seu livro. Vemos também o grupo de Luffy. Shaka diz a Luffy que ele tem uma ideia de onde o Stella Vegapunk pode estar. Luffy, Zoro, Luffy e Kakua ainda estão lutando contra os Serafins usando ataques combinados. Mas ainda assim limitados. Eles não estão colocando toda a sua força aqui nos golpes. Luffy no G4, o Zoro usando apenas uma espada, mas mesmo assim os serafins se levantam sem nenhum dano após os golpes, quase como o Kaido como diz o Luffy. A cena do Zoro superando o S-Hawk na esgrima eu acho notória, o S-Hawk ele cortou a montanha de Amazon Lily e até usa uma cópia de Yuru, a espada do próprio Mihawk, mas parece que ele ainda não tem... A técnica aperfeiçoada do maior espadachim do mundo. E se ele não fosse Lunariano aqui, ele teria sido derrotado com esse movimento do Zoro. É legal essa cena para um efeito comparativo do primeiro duelo entre o Zoro e o Mihawk. Lá no Baratie o Zoro, ele foi com tudo e acabou derrotado. E aqui ele nem se esforça e faz um movimento devastador para qualquer inimigo. Não à toa, o Zoro depois de até for o único que conseguiu deixar uma marca que viraria uma cicatriz... No Kaido, então eu acho muito legal esse paralelo de como o Zoro ele está superior aqui ao S-Hawk, pelo menos na parte da esgrima. E é então que o Zoro ele tem uma iluminação na sua mente, ele percebe que os serafins são tanto parecidos com o King. O Shaq escuta isso e acaba explicando que o sangue lunariano foi retirado de Albert e foi usado... Para adicionar poder aos serafins Então o Chaka se afasta do grupo para procurar Estela E o Zoro conta a todos sobre a real fraqueza A Lunariana Quando as chamas se apagarem Vocês podem atacá-los com tudo Mas quando as chamas estiverem acesas eles são praticamente invencíveis Também vale adicionar que quando as chamas estão apagadas Eles têm mais mobilidade e velocidade Com as chamas acesas eles viram mais um tanque Ficam mais pesados, seus movimentos acabam um pouco limitados Será muito legal aqui galera Porque faz você se perguntarem Por que o Zoro reconheceu imediatamente o poder do Mr. One Com quem ele lutou há muito tempo Mas não conseguiu reconhecer as características do King Com quem ele lutou há, sei lá, uma semana Bom, no mundo de One um, Se convenhamos, transformar o seu corpo em ferro Em lâminas é muito mais raro Do que ter uma morfologia corporal Esquisita Esta é a segunda pessoa de ferro Que o Zoro acaba encontrando Mas o número de pessoas aladas Que ele já veio a conhecer É infinitamente superior Graças aí a Skype A cena mudou para o grupo da Nami Onde o Edson é quase destruído por esse shark E oda Confundindo várias coisas de quem é o traidor Bom, a Lami usa Zeus para atacar esse shark com seu trovão do imperador Mas o Serafina consegue se levantar após esse ataque destrutivo Zeus ativo galera, para mim é um indicativo de que a Big Mom ainda está viva Não consigo ver um fragmento da sua alma continuando a existir Se ela estivesse morta E eu gosto de comparar muito aqui com a cena da Madre Carmel e o seu sol criado lá em Yilbaf Chamado Pandora não vemos Pandora nos Dias de Big Mom, então ele deve ter sumido após a morte de Carmel. Bom, esse ataque da Nami é muito poderoso. Imaginem ela com a fruta do Enel, como Oda disse lá em um SBS, que esta seria a fruta perfeita para ela. Mas mesmo sem o um fruto, ela ainda tem o seu fiel guardião. E eu não falo de Zeus, porque de repente surge sangue Sanji perna negra chutando o S-Shark. Ele vai lutar contra o jovem Jimbe Pela afronta contra uma dama. Grande detalhe aqui meus amigos. Finalmente. Confirmado que Sanji é capaz de ativar os seus poderes à vontade As sobrancelhas do Sanji mudaram novamente nessas cenas Então é algo que sim, ele pode simplesmente ligar e desligar conforme a intensidade aí das suas chamas Como a sobrancelha do Sanji mudou de direção depois que ele chutou o S-Shark Esse vai ser o indicador final que temos para saber quando ele está utilizando o seu DNA Aprimorado Eu estava até ficando preocupado Que ele tivesse perdido isso Já que ele não ativou mais Desde o arco do ano Mas agora está confirmado Que é só porque ele não tinha motivos Para usar isso O melhor de tudo Ele usou finalmente algo Que aprendeu <risos> Com os Okamas, olha aí. Ó. Poder final do Sanji vai ser o Okama Kempo. <risos> Agora vemos o grupo de sop Lilith usa sua arma de bolha em S-Snake porque suas bolhas contém a energia do mar, como Kairos aqui. Então as bolhas podem enfraquecer essa Snake se tocá-la. Olha, as bolhas com propriedades de pedra do mar são novas e são bem grandes, né? E essas coisas podem acabar virando a maré em uma guerra envolvendo usuários de Akuma no Mi. E faz dos MK3 pacifistas que usam esse poder uma força a ser reconhecida. Quase certamente, galera, também temos pirobuloína pura aqui. Já ouviu a palavra da pirobuloína hoje? Oi, minha chata. <risos> Eu adoro esse elemento. Pra quem não se lembra... Pirobloína existe, tá bom? É um elemento que é expelido de vulcões marinhos em direção aos céus. E é graças a sua composição que as nuvens... Como de Caipia existem Ganfal nos conta sobre isso E a pirobloína também é usado Na confecção do Kairoseki Então temos aqui galera a forma Mais pura desse elemento sendo Utilizado em forma de bolha Muito legal, Frank segura uma Bolha dessas e usa para prender essa Snake no chão, mas então ela começa a chorar Ela diz que está com muita dor O Frank fica comovido e se desculpa Em pânico, sua mão escorrega Essa Snake escapa e acaba chutando O Frank que acaba se transformando em pedra. Após isso, essa Snake dá uma piscadela fofa para Lilith e o Sop e eles sorriem com toda essa fofura para acabarem sendo transformados também em estátuas de pedra. Isso é uma configuração muito muito boa, galera. Especialmente agora que a boa Hancock nos disse que apenas a pessoa que transformou alguém em pedra Pode desfazer o seu próprio poder. Outro usuário da mesma fruta não pode fazer isso. As apostas são maiores agora. Porque literalmente não tem como eles terem um encontro pós Egghead. Com boa Hancock. Então eles têm que assumir o controle de S. Snake agora. Para trazer o Soap de volta ao normal. O que pode acabar até se tornando impossível. Se um Gorosei aparecer para começar a emitir ordens. Então... Eu acho que o sope sendo feito de pedra agora significa também que os chapéus de palha... Provavelmente não podem mais simplesmente escaparem da ilha. Eles têm que recuperar o controle dos serafins para trazê-lo de volta. Porque é uma necessidade atual agora. Essa informação sozinha apenas fez uma luta total surgir ao invés de uma fuga milagrosa. O que eu acho muito mais interessante. Porém confesso que também seria muito legal... Se o Gorosei Saturno oferecesse ao Luffy para ir com ele em Mary Joyce e encontrar uma certa pessoa aí, Ismama, <risos> em troca de ordenar que os serafins tragam o sopro Frank de volta. Bom, na próxima página vemos o Shaka e ele está caminhando em direção ao subsolo, a antiga sala de pesquisas de Akuma no Mi. É um laboratório totalmente escuro, abandonado, onde o Shaka ele encontra a prisão secreta. E ele fica chocado ao ver Stella e todos os agentes da Cypher Poe ali presos. Antes que ele pudesse fazer algo, uma pessoa misteriosa desce as escadas atrás de Shaka e atira brutalmente na cabeça dele com a arma. A cabeça de Shaka explode com sangue voando por toda a parte. Stella... Fica chocado. Uau! Primeiro de tudo, é que eu acho que o Chaka ele vai receber uma substituição de cabeça. Aqui, em que ele vai parecer com o um outro cara do Daft Punk. Sim, vai trocar o capacete aqui da dupla. Pode anotar aí. Também uma coisa interessante, galera, é que a arma utilizada aqui pelo traidor é uma arma normal. Não é algo futurista. Eu confesso que o Oda embaralhou muito, muito bem o traidor agora. Edson, que era a minha aposta favorita... Quase foi destruído. Lilith acabou ganhando uma bandeira de suspeita após descobrirmos que foram seus animais que pegaram os agentes da CPI. Mas virou pedra. Chaka levou um tiro na cabeça. Apesar de tudo, eu gosto como Oda ele deixa pistas. Né? O título do capítulo é... Deveria... Ter percebido isso antes. Uma clara referência ao Zoro não lembrar dos Lunarianos. Mas quando você junta o título do capítulo com o título da história de capa. Você tem algo muito legal sendo formado. Deveria ter percebido isso antes. Vegapunk é quem está no nosso caminho. <risos> legal né? Eu levantei a ideia para vocês. Talvez Punk Records. O núcleo do computador cerebral do Vegapunk. Poderia ter ganhado consciência. Então quem garante que não temos aqui um outro Vegapunk não revelado rondando por aí e sendo controlado por Punk Records. Isto também seria uma grande reviravolta. Imagine um cérebro desapegado se tornando autoconsciente e se voltando contra todos os punks. Lembra como Oda também revelou o vergo lá em Punk Hazard do nada. Pode ser um personagem que ainda não vimos. Talvez a pessoa com a arma seja, quem sabe, o Serafim do Flamingo. Porque é meio que o seu movimento de assinatura quando não utiliza a sua fruta das cordas. Confesso que o ele é muito bom em baralhar os suspeitos aqui da traição. No capítulo anterior estava gritante: não é Lilith por conta dos animais marinhos que capturaram a assim, E transformou em pedra. O Edson, que era minha aposta favorita. Tomou umas pancadas. O Chaka, que também era meio suspeito, tomou um tiro na cabeça. Tá complicado realmente descobrir quem é. Tem alguma ideia de quem pode ser. Eu tô gostando um pouquinho mais agora de Punk Records ter ganhado vida. Visto aí até que o próprio Vegapunk diz que eles cometeram um erro nos seus cálculos. Ou seja, está ganhando consciência essa inteligência artificial. Quais seus pensamentos? Deixa aqui nos comentários. É isso. Se você gostou, me deixa um like, tá bom? Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.